Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou falar sobre funções inorgânicas, ácido, especificamente sobre ionização dos ácidos. Esse foi o conteúdo pedido pelo aluno João Gabriel. Se você tem dificuldade em saber como acontece a ionização dos ácidos, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar como acontece e vou te dar um exemplo. Bom, segundo Arrhenius, uma substância que, quando dissolvida em água, ela forma o quê? Um cátion, né? que é o ácido, um cátion, H+, e vai formar um ânion, que é a base. Vai ser simbolizado por um X-, então, de acordo com Arrhenius, é um ácido com uma base. Quando ela se dissocia em água, ela vai formar. Ou um H3O mais um X que esse aqui vai representar qualquer outro elemento químico, é só uma representação. Ou pode ser representado assim também. Um ácido dissolvido em água vai liberar H mais X. Então eu vou explicar como que acontece a ionização através dessa fórmula. A ionização é um processo químico que envolve compostos moleculares, apenas ácido formando íons, um cátion e um ânion quando interagem com a água. Via de regra, considera-se hidrogênio ionizável todos os hidrogênios presentes em um hidrácido. O ácido sulfídrico é um exemplo de hidrácido. Todos os dois hidrogênios dele são ionizáveis. Então, quando o ácido sulfídrico interage com a água, ele libera um cátion e um ânion. Então, ele, os dois hidrogênios dele vão ser ionizáveis. Já o oxiácido, os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados diretamente ao oxigênio. O ácido fosforoso, ele tem três hidrogênios, mas apenas dois hidrogênios vão ser ionizáveis. Por quê? Olha a forma molecular dele. Não é os hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio? Então ele só tem dois hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. O terceiro hidrogênio está ligado diretamente ao fósforo. Então, ele não vai ser ionizável. Então, hidrácido, todos os hidrogênios ionizáveis, e oxiácidos. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados diretamente ao oxigênio. Espero ter tirado a dúvida do aluno João Gabriel e dos demais alunos. Bons estudos! E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada perdendo foco e prejudicando assim seu desempenho. Percebendo isso, eu criei 7 passos para otimizar os seus estudos aplicados pelos melhores alunos. Basta clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e fazer o download do ebook de forma gratuita. E não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!